Curiosidades sobre o McDonald's. No começo, ninguém esperava que o McDonald's seria uma das marcas mais conhecidas do mundo. A primeira loja foi inaugurada em 1948, transformando uma espécie de churrascaria em uma lanchonete de hambúrguer e milkshake. Localizado em San Bernardino, na Califórnia, o restaurante foi o segundo empreendimento dos irmãos McDonald's na indústria de alimentos. Bem, vamos às nove curiosidades. Número 1. Richard, um dos fundadores, fez o esboço do símbolo do restaurante. Mas como uma característica arquitetônica para atrair clientes em carros passando na estrada, e só cinco anos depois, os arcos mudaram e foram ligados formando um M. Número 2. Muitos consumidores acreditam que a Coca-Cola servida no McDonald's tem um sabor melhor do que em outros lugares. Isso é realmente verdade. Depois, é somente no McDonald's que o xarope de Coca-Cola é entregue em tanques de aço inoxidável para preservar o frescor. Nos outros estabelecimentos, a bebida é transportada em sacos plásticos. Número 3. O McDonald's vende aproximadamente 1,5 bilhão em todo o mundo. Esse número é maior até do que a Hasbro ou a Mattel vende individualmente. Além disso, o McDonald's começou a incluir livros em vez de brinquedos no Mclunch Feliz, colocando mais livros nas mãos das crianças do que os catalogados na Biblioteca do Congresso, a maior biblioteca do mundo. Número 4. O famoso palhaço Ronald McDonald foi baseado no retrato de Bozu de Clau de Villard Scott. Scott foi escolhido para interpretar Ronald McDonald a partir de 1963. Mas, o visual de Ronald mudou ao longo dos anos, porque a versão original é meio aterrorizante. Número 5. Atualmente existem cerca de 40 mil unidades do McDonald's que alimentam mais de 68 milhões de pessoas todos os dias. Em 1999, a revista Time homenageou as 100 pessoas mais importantes do século. Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Bart Simpson, e claro, o fundador do McDonald's, Ray Kroc. Exatamente. Quem é Ray Kroc? Esta história, é uma história de traição retratada em fome de poder, dirigido por John Lee Hancock. Ray hey Croc é um self-made man, alguém que conseguiu seu sucesso sozinho, mas com pedaços de outros. Croc vendia máquinas de milkshake sem muito sucesso, quando então, os irmãos McDonald's fizeram uma encomenda de seis liquidificadores. Ele sentiu que havia ganhado na loteria, mas não tinha ideia do valor. Logo viu o potencial do inovador sistema de comida vertiginosa do restaurante McDonald's e por isso, se ofereceu para trabalhar como representante comercial da marca. Em 1955, começou a vender licenças. Em 1961, Croc desejava a expansão nacional. Os irmãos McDonald não tinham essa ambição. O sonho deles era chegar a 1 milhão de dólares antes dos 50 anos. De modo que lhe venderam a empresa por 2,7 milhões de dólares e 0,5% de participação nos lucros. Croc pechinchou até o último dólar, e posteriormente os definiu em um livro como, obtusos, abertamente indiferentes ao fato de que eu estava gastando cada centavo que tinha em seu projeto. O acordo entre Croc e os McDonald's foi selado com um aperto de mãos. Nada de contratos. A desculpa foi que nenhum dos três estava interessado em declarar o 0,5% de participação nos lucros à receita. Assim, Richard e Maurice McDonald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 No dia 28 de abril desse ano, a rede McDonald's foi notificada pelo Ministério da Justiça e o Procon SP, que pediram explicações sobre a nova linha de sanduíches McPicanha. O CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, também decidiu investigar a campanha publicitária da rede de fast-food. Isso aconteceu pois em 5 de abril, a marca incluiu no cardápio uma nova linha de hambúrgueres conhecidos como McPicanha. Mas... Sua composição não possui de fato o corte nobre da carne, apenas um molho com aroma natural de picanha. Após uma retratação do McDonald's que admitia não conter picanha nos lanches, o Procon SP pediu para que a empresa apresente a tabela nutricional dos sanduíches. Com a composição dos ingredientes, carne, molhos, aditivos, dentre outro, além de documentos que comprovem os testes de qualidade realizados. Demonstrando o processo de manipulação, acondicionamento e tempo indicado para consumo. Vendo a situação fraudária em que a empresa se encontrou, o McDonald's pediu desculpas aos consumidores e parou de comercializar a linha. Número 7. 68 milhões de pessoas são atendidas diariamente no McDonald's, o que representa 1% da população mundial. O McDonald's vende uma média de 75 hambúrgueres por segundo. Número 8. Nem só de acertos vive uma empresa. Antigamente, haviam muitos itens de curta duração no cardápio. Muitos deles não funcionaram devido ao tempo de preparo, ou porque não eram os que os consumidores queriam no restaurante, como a Mac Pizza, Mac Lobster, Mac Spaghetti e Mac Hot Dog. Número 9. O novo restaurante da rede McDonald's é aberto a cada 14,5 horas. Aliás. Qualquer um pode se candidatar e passar por uma seleção para abrir uma unidade franqueada. A empresa não abre valores reais sobre o custo de se tornar franqueado, mas a estimativa é de um investimento total de 1,6 a 2,6 milhões de reais. Essas são as nove curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.